Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Dividendos REITs. Hoje nós vamos falar de um ETF americano, comparando ele com outros grandes REITs. Tá bom? Esse ETF, ele investe em REITs também somente nos Estados Unidos. Antes disso, se você gosta do nosso trabalho, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, deixe um like aí e se quiser fazer parte da nossa rede lá no Telegram, é só clicar aqui em seja membro, se associar e eu vou estar lá junto com o pessoal do grupo. Lá eu posto os dados da minha carteira, investimento, insights e a galera troca ideia e tira dúvida do conteúdo que eles acharem pertinente a perguntar, tá bom? Atualmente é um grupo que está próximo a 50 pessoas e está bem legal lá. E também, se puder, me siga aqui no Instagram. Então vamos lá para o vídeo. Vamos então falar hoje do VNQ, que é o Vanguard Real Estate ETF. O ticker é o VNQ. O sumário dele aqui é basicamente o seguinte. Esse ETF investe em ações emitidas por fundo de investimento imobiliário. Na verdade, os REITs. Empresas que compram edifícios de escritórios, hotéis e outros bens imóveis. O objetivo desse ETF é acompanhar de perto o retorno do índice MSCI tá é aí o que ele usa como o benchmark tá bom pessoal continuando aqui ele oferece alto potencial para receitas de investimento e algum crescimento o valor das ações sobe e desce mais acentuadamente do que o dos fundos que possuem títulos Então, aqui eles estão querendo dizer que o etf tem uma variabilidade uma oscilação né menor do que uma ação que você compra aí por stock picking, né, que é aquela ação que você seleciona. E ele é apropriado para ajudar a diversificar os riscos de ações e títulos em uma carteira. Aqui tá falando, né, os dados dele. Então esse ETF é o ETF que investe em REITs nos Estados Unidos. O preço e rendimento dele hoje, ele tá atualmente 89 dólares e ele é um potencial de risco 4. Esse potencial de risco aqui é mais risco e mais recompensa. É, o desempenho desse ETF, então se você pegar aí o desempenho médio anual dele é anual. No último ano ele encolheu aí 4%, mas em três anos ele teve um crescimento médio anual de 4%. É menor que o benchmark, tá? Vocês estão vendo aqui que ele está sempre perdendo para o benchmark dele, que é esse aqui. Nesse caso aqui é o Real Estate Spliced Index, é o benchmark. Em 5 anos, o crescimento anual desse ETF ou a rentabilidade anual dele é de 5,6%. Perdeu também aqui para o benchmark. Em 10 anos, 8%. E desde a sua criação, ele tem um crescimento médio anualizado de 8,14%. Então, é um ETF que cresce em média 8% ao ano. Nada mal aqui uma simulação hipotética se você tivesse aplicado 10 mil dólares lá em 2011 ao longo dos anos ele teria se valorizado e hoje você teria aí aproximadamente 22 mil dólares aqui então nós temos a composição do portfólio o portfólio de ctf ele é composto pelos seguintes setores setor diversificado é 0.2 por cento a diversificados 3,60% REITs de saúde 8.8% dentro desse ETF os REITs de hotel e Resorts 3.10% os industriais compõem 11% do portfólio desse ETF uh, aqui os REITs de escritório eles compõem 7% desse ETF aí vem outros menores aqui os REITs de serviço são 3.6%, os REITs residenciais são 13% desse ETF e REITs especializados são 38.9% desse ETF. Então 40% da composição do ETF VNQ é basicamente REITs especializados. Aqui nós podemos ver outras informações importantes como o total de ativo líquido do fundo, ou seja, os ativos, então esse ETF é composto por 61 bilhões de ativos, 61 bilhões de ativos, é bem grande. Os ativos líquidos ah, das 10 maiores participações compõem 46%, ou seja, os 10 maiores REITs que compõem esse ETF, eles consomem aí 46% do tamanho desse ETF. Então ele tá falando basicamente da concentração dele né e aqui os 10 maiores REITs que corresponde a 46% do ETF em 31 do 1 de 21 então primeiro é o fundo de índice Vanguard o segundo é o American Tower o terceiro é o Prologes ou Prologes o quarto é a Qualcast ou International o quinto REIT é o Equinix o Digital Real Trust é o sexto Aqui é o Public Storage, tá? é o sétimo. Aqui o Simon Properties é o oitavo. O SBA é o nono. E o Well Tower Inc. é o décimo REIT que compõe esse ETF. Vamos falar um pouco das taxas desse ETF? Vamos lá. Então aqui, os honorários, né? as taxas. Nós podemos ver que esse ETF ele tem uma taxa aí de administração de 0,12%. é então uma taxa muito baixa se for comparado com a despesa média de fundos semelhantes, de ETFs semelhantes, que é 1,2%. Então, eles estão querendo dizer aqui que esse ETF tem tá uma taxa de administração muito baixa. E realmente é, não dá para negar. Tá? Aqui eles gostam de fazer uma comparação com 10 mil investido em 10 anos. Então, se você tivesse investido em outro ETF com aquela taxa lá mais alta, você teria aí perdido 2.600 dólares em 10 anos, em 10 mil dólares investidos em taxas em FIIs se você tivesse investido esses 10 mil dólares no ETF VNQ você teria economizado 2.388 dólares e teria pago apenas 283 dólares de taxa de administração desse ETF então aqui eles estão querendo mostrar que a pessoa que investe nesse ETF ela tem uma despesa muito baixa de taxas quando comparado com outros ETFs pela matemática aqui, tá certo. Pessoal, uma outra informação importante, obviamente, são os dividendos que ele paga. Então, é o seguinte, nós podemos ver que ele paga aqui um dividendo de 3,7% ao ano. Aí tem que descontar os 30% do imposto de renda. Então, o pagamento de dividendo atualmente desse ETF está em 3,72%. Nós podemos ver aqui que a distribuição dele é... A cada três meses, então são quatro vezes no ano, ele paga geralmente no mês 12, no mês 9, no mês 6 e no mês 3. 12, 9, 6 e 3. Então, para quem quer se programar para receber dividendo desse ETF, é a cada três meses, quatro vezes ao ano, e o yield atual é de 3,72 por cento. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui uma análise interessante: como que foi a a rentabilidade desse ETF com o reinvestimento dos dividendos. Então, se nós pegarmos aqui esse ETF lá desde 2004 aproximadamente, ele aí com seu crescimento de 8% ao ano, ele teve uma valorização de 266% tá aqui a rentabilidade dele, com a média aí de crescimento de 8% ao ano. Em 16 anos, tá? Então ele cresceu 8% ao ano, é uma baita de uma rentabilidade para um ETF com o tempo aí de 16 anos, tá? Então o crescimento dele foi de 266% ao longo desse período. Então eu vou comparar ele com outro ativo que faz parte dele. Nós sabemos aí quais são os maiores REITs triple net lease que existe no mercado americano e que pagam bons dividendos. Então eu vou utilizar como premissa esses reads. Então eu vou colocar o primeiro aqui, vou colocar o NNN. Está aqui. Tem vídeo dele também no canal, eu vou deixar no card. Observem bem, o NNN, ele é essa linha aqui mais roxinha. Então veja, a rentabilidade dele no mesmo período de 16,38 anos é de 11 de crescimento ao ano então ele é bem superior aí ao vnq então veja bem nesse período todo ele cresceu aproximadamente 480 então foi um crescimento muito legal vamos colocar aqui o outro REIT que é triple net lease é o wp carry tem vídeo dele também no canal eu vou deixar no card e observe bem esse WP Carry é a linha vermelha ou laranja quase ele cresceu aí 552 está tá aqui ó nesses 16.38 anos e teve um crescimento aí anualizado de 12 então a cada ano a rentabilidade média desse REACH é 12 então ele bateu no ETF e bateu também no NNN Vamos colocar mais um aqui da mesma área, da mesma questão, que também é Triple Net Lease, que é o O, que é o Realty Income. O Real Income, ele cresceu aí 12% ao ano, é uma rentabilidade de 548%. Então, o vencedor aí dos quatro foi o WP Carry, que cresceu 12%, ou 552%. Em segundo lugar, o Real Income, 548%. Em terceiro lugar, o National, que é o NNN, ele cresceu 480%. E em último, o ETF. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, para quem tem tempo de analisar os ativos e fazer um bom stock picking, eu sou a favor do stock picking. que você foi lá, olhou a dívida, é, não compra o REIT endividado, nem está com o um apertado, a chance de dar certo é essa aqui. Se você não tem tempo e não se importa em pagar taxa para gestor, o ETF pode ser uma boa saída para você. Eu, particularmente, não tenho ETF em carteira. Eu gosto de fazer os meus estudos e as minhas análises. Tá bom, pessoal? Então, o WP Carry é o grande vencedor aí dessa comparação. E o VNQ, que é o ETF, que também é um baita do um investimento, mas ficou em último lugar aí. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Um abraço. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo falando sobre o Realty Income, se você quiser estudar mais sobre ele. Então, tá bom? Então, por hoje é isso. Um abraço. Tchau.